Olá pessoal, hoje eu estou com o caso de uma paciente de 67 anos, que sofre de neuralgia de trigêmeo há 15 anos, submetida a vários exames complementares para o diagnóstico sem sucesso, alguns tratamentos complementares, medicações e nenhum deles resultou na melhora dessa sintomatologia. Hoje, nós estamos aqui com a dona Lourdinha, que está sendo submetida a sessões de laser de baixa intensidade, a laser terapia, a foto bioestimulação, onde o laser já tem um preparo correto desta aplicação. Então, a gente vem em sessões pontuais, principalmente nas áreas onde existe a dor mais intensa no caso da Dona Lurdinha próxima, região de ATM, região infraorbitária e região mentual. Então ela tem as três ramificações que estão envolvidas com essa neuralgia. Ela está na primeira sessão, já sente uma melhora acentuada. Então eu quero é, reforçar com vocês a importância do exame clínico do paciente, da colheita dos sintomas, do exame físico, que são os sinais que a gente pode observar durante a, a, a inspeção do paciente e, principalmente, a terapia fotodinâmica ou laser de baixa intensidade, a fotobiomodulação laser, que é um dos tratamentos mais eficazes para esta doença de sintoma muito doloroso e de difícil tratamento. Obrigada.